Hoe, mas te deixava pra tá com meu bro A verdade é que ninguém quer saber da tua ficha se ela não entrou Dessa tua vida we know Onde tem money I go Ela disse que não queria mais sair comigo depois do show Choose da cor dos dentes que guia é clima não sei o que sente O objetivo é comprar o Benz Pro pra te ver preciso de lente Shoes da cor dos dentes que guia é clima não sei o que sente O objetivo é comprar o Benz Pro pra Fame, mas eu não quero isso, eu quero cheque. Ela quer tirar um milk booty shake Que é nosso amigo dela ali Baixo nigga medali Maninho vai bitch Tudo vai com o tempo aqui Mas eu lamento o reloi, se perguntam quem é o boy Tu levanta a poeira quando passa Mas isso cuida me endoe Eles não tão com boia Tô com muita paranoia A flex. baby. Porque é a next. Mas só quero que bless. Mano, não sei, yeah. ah, yeah. Enquanto tu tô da minha life, I'm my prayer. Aver Aver I just wanna go I Tissemi, tissemi, Tô com essa roupa, mas deixava pra tá com meu bro. A verdade é que ninguém quer saber da tua ficha se ela não entrou Dessa da vida we know, onde tem money I go Ela disse que não queria mais sair comigo depois do show Shoes é da de cor dos dentes, só que reclima é não sei o que sente O objetivo é comprar o Benz, roupa TV preciso de lente Shoes é da de cor dos dentes, só que reclima é não sei o que sente O objetivo é comprar o Benz, roupa TV I'm no